Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizael BM, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é um tutorial, ok? Para a gente ver três pontos importantes aqui na Money Right para ajudar toda a rede. Se você não está na nossa rede ou se você está, isso pode ajudar você muito. Então já vai dando o seu like aí, se inscreva no canal também. Esse aqui é um tutorial. para ver o que, Misael? Três pontos importantes. Primeiro, onde está o meu link de indicação? Segundo, onde registro minha conta bancária? Três, onde faço minha primeira doação de 20 reais? Ok, pessoal? Aqui na Money Right, para esse vídeo não ficar longo, tá? desculpa os barulhos aí atrás, mas para esse vídeo não ficar longo, vamos direto ao ponto que é aqui. Você acabou de fazer o seu cadastro, entrou na sua página e se parece mais ou menos com isso aqui. Ok, vão ter esses quadrados aqui. Vão ter aqui a ah, ativos globais, né? Quantas pessoas estão ativas, inativas e total. Primeiro passo o que você vai fazer, você precisa liberar o seu nível 1. Você vai ter que ir a um lugar, mas primeiro, antes disso, quero mostrar para vocês: seu link de indicados está aqui. Ó, pega o seu link de indicados e leve lá para as suas redes sociais, copie aqui. ele está já na primeira página, debaixo aqui do seu, do seu login, tá? Da, da, do seu nome, que você usou para login. Copie o seu link de indicação, manda para os seus amigos, indique pelo menos três pessoas, pessoal, pelo menos, no mínimo, é tudo que o sistema pede, o que a rede pede, tá? Três pessoas, 20 reais, pessoas doam tanta coisa por aí, doam cesta básica, doam álcool em gel, máscara, por que não 20 reais, ok? Segunda coisa que nós vamos ver aqui, como que é, onde registro a minha conta bancária, tá? Então, aqui você vem aqui na parte esquerda, você vai vir aqui em Minha Conta, tá? E você vai vir aqui em Dados Bancários. Você vai escolher o seu banco, você vai registrar, tá? E vai salvar. Pessoal, salva, sai do sistema e entra de novo, ok? Para ver se está registrado, se não ficar registrado, registra novamente, tá com todos os dados certinho, tá? CPF tudo certinho, salva, ok? Porque é muito importante. O seu perfil também, coloque o seu nome completo, seu e-mail, o seu telefone ou WhatsApp completinho, não pode errar, porque senão a pessoa não entra em contato com você. Se você quiser ativar Senha, fazer uma nova senha, ok? Pode ativar aqui também a sua nova senha. Mas é muito importante seus dados estarem totalmente corretos. Vamos por terceiro ponto. Terceiro ponto é como fazer a doação. Onde faço minha primeira doação de 20 reais? Você que acabou de chegar, ok? Você vai vir aqui, então. Pode ser aqui do ladinho ou você pode vir aqui em uplines. Já clica aqui em uplines. E você vai ver quatro quadrados como esse. O meu já está em verde, porque eu estou, já passei para o nível 2, tá bom? Mas você vai estar vendo exatamente isso aqui, tá? E eu vou estar tá colocando essa página aqui maior, ok? Para que você veja. Quando você entrar ali naquela página, você vai ver os quatro quadrados. E se você enxergar esse botão vermelho... Tá? Botão vermelho, você vai clicar, você vai ver que tá, vai estar tá escrito ver conta bancária. Ver conta bancária você faça a sua doação para a pessoa, entre em contato com ela, o WhatsApp dela vai estar aqui à sua esquerda e já faça a sua doação, entre em contato, se tiver que pegar outro banco, entre em contato com ela para você fazer a sua primeira doação de 20 reais. Caso o seu botão esteja amarelo, igual esses aqui, ó, na sua primeiro nível, tá? no seu primeiro nível esteja amarelo, você vai entrar em contato com a pessoa via WhatsApp e vai falar para ela fazer a doação dela para que você faça a sua para ela, para destravar o andamento aí da fila, ok? Então, é muito importante, ok? Eu acho que nós abordamos, então, os três pontos importantes para esse vídeo não ficar longo. Vou estar tá encerrando por aqui. Então, é muito importante... Tá? E cadastrar os seus dados, pegar o seu link de indicação, indicar três amigos, OK? E fica de olho sempre quando alguém for doou, doou para você e você precisa liberar a pessoa, indicados aguardando a aprovação. Clica aqui e vai aparecer aqui, então, é para liberar a pessoa, OK? E eu vou deixar para um próximo tutorial, mas tomara que esse tutorial tenha ajudado muito vocês nessa nessa primeira parte, ok? Grande abraço, dá um like no vídeo, se inscreva e tamo junto aqui na Money Right. Tchau, tchau.